Olá, como eu já disse anteriormente, a vida é lutada Lutada porque quer dizer que você precisa de ferramentas, instrumentos, armas, condição Para ter uma vida, habilidades, para ter uma vida bem sucedida Dica do dia, estabeleça uma comunicação eficaz O que quer dizer isso? que você, a sua presença, aquilo que você quer fazer, você precisa comunicar. E o que é o eficaz? Que precisa chegar em quem precisa chegar. Seja um fornecedor, seja um parceiro, seja um amigo, seja um parente, seja um cliente. Uma comunicação eficaz é uma rede de possibilidades, uma rede de informações, uma rede de ferramentas. Pense nisso. Fica a dica, comunicação.